Fica em Fala, é a e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma farm de ferro. Primeiro você vai precisar de qualquer bloco, vidro, é, parede de, de qualquer bloco também, não interessa qual, é, villager, água, cerca, cama, zumbi, portão e esse vidro aqui, que é o, o painel. E aí você vai pôr um, assim, bloco. Põe tipo um, sei lá, tanto assim de altura, mais ou menos. E aí você vai pôr mais bloco assim. assim jeito. Põe um vidro aqui em cima. E ele pode quebrar esses do lado. E aí aqui dentro vai ser onde vai ficar o zumbi. E aí sobe mais dois, pra ficar três de altura. E aí você já pode pôr o, o zumbi aqui assim. Você põe água. Água. E aí põe o zumbi. B, peraí que eu tô no pacífico eu tinha mudado os slimes não ficarem assim quanto eu faço então, mas você pode pôr o um zumbi e para ele não peraí melhor é, pode ficar assim mesmo já que ele tá na água e pra ele não, de é, não desenspawnar não, não sair você vai pegar a bigorna E isso daqui. Aí eu vou, vai por, dar um nome pra ele. Peraí que eu tinha tirado o som. Deixa eu pôr de novo. Não? Sim. Sim, sim, sim, sim. Eu não sei que se tirar aqui ele já tira tudo. Eu acho pelo menos. Mas eu tinha tirado. Esse zumbi E eu posso tirar isso daqui E aí depois você vem pra pôr os villagers Os aldeões, né Você vem assim coloca um bloco põe Em outro Pode deixar, mas eu vou quebrar isso daqui de baixo E aí põe em três eu vou tirar o, o, o som desse aqui porque tá me incomodando. E aí põe vidro desse jeito. Pra fazer isso três vezes, em três lados aqui do zumbi, e põe três de altura também. você faz isso daqui, desses três lados, três, três, pode quebrar isso daqui, aí pode pôr bloco aqui assim, Assim não é muito, muito complicado não Ela só é meio grande Mas não é complicado A Minha farm só é meio grande Mas não é, é difícil De fazer, sabe? Só, tipo, gasta muito bloco Enquanto eu vou estar fazendo isso daqui, já vão deixando o like. Já se inscrevam se vocês não estão inscritos. E muito obrigada por estar assistindo o vídeo. Aí ah, me sigam nas redes sociais também, que estão aí na descrição. Depois que você fez isso daqui. Ah, pode pôr um aqui assim também. Você vai. Colocar as camas. Aqui assim. E já pode pôr. Os villagers. Aí, ah, se vocês quiserem saber, eu estou na versão. 1.16.2 um por caso, vocês queiram saber qual versão eu estou E aí você põe Pra fazer a parte onde os, os iron golem então vão, vão nascer Você põe tipo 3 aqui assim 3 assim e vem até Aqui E aí pode quebrar Esses outros blocos que estão aqui assim E aí você vem e vai até ali aquela ponta. Peraí que tá ficando escuro. E aí você vem até aqui assim. Esses blocos. assim, essa de quando eu já falei, vocês perceberam que ela é meio, muito grande, né? Muito maior do que outras farms que eu já fiz. Mas ela é bem eficiente. Eu deixei aqui por um. Fiquei tipo 5 minutos deixando assim. Peguei mais um. Mais, eu consegui mais de um pack. Um pack. Quase um pack e meio. Menos que isso, acho que com dois minutos mais ou menos eu deixei. Bem. Foi bem rápido. E tem assim, uma coisa, eu não, não, não testei, mas é uma coisa que eu acho que acontece É que se ficar de noite Funciona mais rápido porque eles vão ficar com mais medo do que de dia Mesmo que aqui seja escuro Mas eu, eu só acho mesmo, eu não tenho nenhuma certeza Vocês podem, se der certo mesmo, escrevam aí nos comentários Se vocês puderem E aí agora você vai começar por as cercas você põe uma aqui. E aí, põe cerca. Eu vou deixar essa daí, mas não precisa. Porque não dá pra. Pelo menos como. Tipo, a gente consegue passar por aqui, né? Não, é. Isso, a gente consegue. Mas como era um é maior que nós. Então, como nosso bonequinho, né? Então, eu acho que ele não vai. Mas pode deixar, se vocês quiserem. Eu vou deixar também. Peraí, já vou ali arrumar. Tem uma coisa que eu não entendo, porque acontece porque as coisas ficam flutuando. Qual o sentido das coisas ficarem flutuando assim, no meio do nada? Tipo, blocos, tipo pedra, como que pedra ficaria flutuando? Pô, isso ajuda muito nela. Né? Por exemplo, se não, não ficasse isso daqui, não, não estaria acontecendo. Porque ele tá literalmente flutuando. Não tem nada aqui embaixo. Mas eu não entendi. E aí, quando você chega aqui nessa parte que é um pouco mais baixa, você põe assim. Ah, pode deixar ali, mas eu vou fazer assim. E aí é bem, bem facinho de fazer isso aqui. E assim, nesse pedaço aqui eu testei e quando eu a cerca, fica meio... De, fica prendendo. Então eu, eu ponho com o, o muro, falei errado, né? acho que é o muro o nome. E aí você põe assim. E aí já pode pôr a água aqui. Tipo, se você tem pouca água, você pode, tipo, põe um Um balde de água aqui. E aí pula um bloco e põe mais um. E aí fica infinito. Aí você pega aqui, põe aqui, põe aqui põe, aqui, põe, aqui, põe ali, entendeu? Aí assim sua água não acaba. Opa, peraí. A gente já pôr uma assim. Isso Pera aí Aí eu vou pôr sal e assim, porque aí já venho para aqui Só que nesse daqui do meio, tu vai precisar pôr um negócio desse Pode pôr do outro, eu acho mas é melhor esse, porque aí ele consegue passar E aí você vem aqui com isso daqui. E aí vem. Mas é desde aqui em cima. Não sei por que eu não peguei daqui, mas enfim Aí é isso desce sete. E eu tenho um, aqui tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E você vê que passa. E vem até aqui e passa dois. Então só conta cinco. Assim. E aí você vem aqui. Esse daqui põe mais um e desce mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso. Na verdade é seis, porque não. não. Mas você pode deixar o sétimo, mas. Eu não vou deixar não. Aí põe mais dois assim. Até. Lá em cima. E aí, é só vem aqui também. Agora é. Vamos. Tipo. Vocês estão vendo você um que é bem simples, né? Essa, essa farm. Não é muito complicada. Ela só é grande, como eu já falei em, em milhares de vezes. É a única diferença. Tipo, a farm do, dos, dos mobs. Ela é grande. Não é complicada, mas é grande. E pra você... E assim, quando eu fui testar, se você deixar o... o... Essa fecha aqui, assim, ó. Olha um é brindante. Então, dá pra tirar ali. Ó. E aí... É e aí, depois eu vou E esse espaço aqui, que tá aqui... Ai, eu não consigo ficar dentro de tudo Você vem E põe O... E... Na verdade vai pôr um pra baixo, que assim Que é aqui E eu põe o vidro aqui pra você conseguir ver se tá... Se tem alguma aurongônico assim, ou se não e aí depois você tem... Ah, você precisa de mais... Você precisa de baú. Vamos precisar mais aqui então pra desenvolver. E... Bonito. Aí eu vou pôr os baús aqui. Tipo, você pode fazer funil saindo até lá embaixo, mas eu não, não vou. Deixa eu pôr um. Eu já vi muita gente fazendo, colocando funil atrás do baú, é, voando sem nenhum bloco embaixo. Se vocês souberem como que faz isso, se puderem me ajudar a... Eu, go eu gostaria muito porque me ajudaria no que eu ia ficar fazendo aqui que eu tô fazendo que eu tava tá muito de bloco Tem o chão. E daqui... Ah, já foi todo, Não precisava desse último aqui. E daqui não. Mas pode acabar aqui. Porque isso ajudaria bastante. Tem. tem E aí tá praticamente pronto. Só precisa pôr. É pegar. A... Ah, é uma outra coisa. Precisa. Isso. Mas eu vou pegar esse daqui. Porque não queima. E a lava. Pra matar os Deixa eu colocar. Okay. e aí você vem aqui embaixo e coloca assim, assim. Okay. e pra pôr a outra sem clicar no shift senão não vai não e aí já pode pôr e aí pra fazer funcionar você precisa vir aqui pegar aqui assim o vidro e quebrar esse bloco daqui do nível do vila do nível Adão certo nível de Adão você ver que eles ficam bem maluquinhos dando pra lá e pra cá Daqui a pouco, ó, o primeiro ó, ficou um deixado ali E aí ele já tá ali Vocês viram? E ele já tá ali E eu já recebi, já vou receber meu primeiro ferro é. Tá aqui, ó. A gente aqui uma florzinha. Tudo daqui, na né? verdade, é uma farm de ferro e florzinha vermelha, né? Porque ele, às vezes, dropa essas, essas florzinhas vermelhas. Não são todos que dão, mas alguns dão sim. E aí é isso. Obrigada por assistir. Se inscrevam. Eu tive um sininho também. Obrigada. Tchau.